Então, vamos descobrir essa resposta agora? Honre o que é dito. Na minha vida, sempre procuro honrar o que é dito, pois eu acredito que todas as pessoas, independentemente do sexo, devem honrar o que é dito. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com um propósito maior e que você tem respeito pelas pessoas e os compromissos do dia a dia. Ao honrar o que dizemos a uma pessoa, estamos mostrando a nossa integridade e com isso demonstramos que estamos focados, que não somos pessoas manipuláveis, desonestas, corruptíveis e irresponsáveis. No mundo de hoje está difícil encontrar pessoas que sejam íntegras e que honrem o que dizem. Aos olhos de algumas pessoas você pode parecer idiota, mas idiota é quem não cumpre o que é dito. E quando acontecer alguma coisa e essa pessoa não cumprir, ela vai passar por situações constrangedoras e vai ficar mal vista pela sociedade. Você não quer ser mais uma dessas pessoas, né? Saiba utilizar as palavras Saber utilizar as palavras é uma característica de poucos habilidosos, pois as palavras, quando bem utilizadas, podem abrir portas importantes para aumentar a sua relação com as pessoas você pode se tornar uma pessoa mais querida aos olhos de terceiros. Quando mal utilizada, as palavras fecham portas. E quando uma porta é fechada, é difícil de reabri-la novamente. Não existe atalho para recuperar a sua admiração em relação às pessoas que te fecharam a porta. Não queira dar uma despertinho e pensar o seguinte, se a porta está fechada, eu vou entrar pela janela. Isso não vai rolar. Para reabrir portas fechadas, você precisa dar um tempo para essa pessoa que te fechou a porta. Deixe esfriar um pouco, para que no futuro você possa conversar com essa pessoa e assim ela pode te dar uma nova chance. Cuidado com quem você conversa. Tome cuidado com quem você conversa, pois nem todo mundo pode realmente interpretar da mesma forma tudo o que você diz, pois cada pessoa é única e pode interpretar de formas diferentes, dependendo do estado de humor dela ou da situação apresentada durante a conversa. Não estou dizendo que você deva restringir as palavras ou como vai dizer, pois se você fizer isso, acabará perdendo sua personalidade. Mas tem que ficar atento a algumas pessoas e algumas situações. Um exemplo bem claro é a política. Você deve estar vendo nas redes sociais diversas pessoas falando a respeito de política, chegando a perder a amizade com pessoas com com as quais elas convivem, porque não possui a mesma opinião que elas. Novamente, peço que você pense bem na hora de se expressar. É preciso saber quando, onde e com quem você vai falar, para evitar certas armadilhas e perder o respeito e a amizade de algumas pessoas com as quais você realmente se importa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber informações sobre os próximos vídeos